Eu tenho essa Alexa há mais de dois anos e eu automatizei praticamente tudo aqui em casa Alexa, ligar a luz do quarto Tudo bem Alexa, botar a luz do quarto em azul Tudo bem Alexa, ligar a televisão Tudo bem Alexa, ligar o computador Tudo bem Alexa, ligar o ar Alexa, botar o ar em 22 graus. Alexa, desligar a televisão. Tudo bem. Alexa, eu te amo. Obrigada.